É impossível fazer 250 reais com apenas 50 reais de combustível? Hey Drivers, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista de aplicativo já faz dois anos e no vídeo de hoje eu vim trazer exatamente o quanto que eu ganho trabalhando o dia todo com apenas 50 reais de combustível. Teve um vídeo que eu fiz aqui no canal ao qual eu falo quanto que ganha um motorista de aplicativo e neste vídeo eu acabei esquecendo de colocar os comprovantes de ganho para realmente provar que com apenas 50 reais de combustível eu consigo fazer 250 reais. Como eu não fiz isso no outro vídeo, hoje eu vou estar mostrando exatamente desde o momento do abastecimento ao qual eu vou colocar no posto Shell aqui perto de casa. O etanol está lá R$ 2,39, eu vou colocar R$ 50,00 e eu vou mostrar quanto que eu realmente ganho com apenas R$ 50,00 de combustível. Aí vocês podem tirar a conclusão para ver se é mentira ou verdade o que eu postei, beleza? E se você quer saber que vídeo que é esse, no final eu vou deixar o link dele, beleza? Ou aqui nos comentários, depois você assiste, mas primeiro assista esse vídeo que eu vou te mostrar o real gasto dos R$ reais de combustível. Bom, já me posicionei aqui próximo do posto, eu vou estar tá mostrando para vocês agora, ó, deixa eu pegar o celular aqui e eu vou mostrar para vocês como é que está o meu velocímetro, como que está o, o, o meu tanque e eu vou fazer o seguinte, pera aí, eu vou mudar a câmera de lugar aqui, ó. então ó, o meu tanque ele está na reserva, não tem combustível no momento no carro, estou com 5.713 km no carro, vocês vão ver quanto que eu vou fazer hoje, quando eu abastecer eu vou mostrar exatamente quanto que vai ficar ali o combustível e quanto que vai ficar de quilometragem quando eu chegar ali no posto, então vamos lá. Aí ah, lembrando que hoje é dia 26 de 06 de 2019, que é o horário que geralmente eu trabalho, você já deve ter visto algum vídeo que eu falo que eu trabalho do meio-dia até no máximo meia-noite. Então vamos lá, estou aqui na rua, deixa eu colocar aqui de volta, então beleza, vamos lá. Ó, como vocês podem ver, 2,39 combustível ou etanol. É pessoal, infelizmente no momento que eu estava fazendo o abastecimento aconteceu um erro no, aplica no aplicativo aqui que eu faço a gravação e acabou de não conseguir mostrar exatamente o abastecimento no posto. Mas pode ver aqui, ó, já abasteci etanol comum, deu 20 litros e 84 litros. Quer dizer, deu 20 e deu 84 litros. Eu gastei 50 reais de combustível, só que pelo desconto que eu tenho na maquininha do, do Mercado Pago, eu paguei apenas 40 reais. Depois eu vou colocar aqui exatamente quanto que eu gastei no litro do álcool para vocês verem essa economia também do, do combustível. Mas ó, como vocês podem ver, ó, etanol está a 2.39, só que eu paguei 40, então eu devo ter pagado na verdade R$ e algumas coisas, 1,90 aí. Mas vamos lá, agora eu vou começar o dia, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar para frente. Ó, quanto que ficou. Ó, deixa eu colocar aqui de ladinho aqui, ó. ó 5.714. Como vocês puderam ver, estava 5.713. E agora eu estou com metade do tanque, com apenas 50 reais de combustível, beleza? Então vamos lá começar o dia. Bom, vamos lá. Agora eu estou com o aplicativo ligado aqui. E já pode ver que eu não tenho nada. Ó. Vou começar o dia zerado, deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui, peraí, Ó, perfeito. Bom, como vocês podem ver agora, liguei o aplicativo aqui da Uber, estou aqui ainda no posto ainda, vou ligar, vou mostrar que eu não tenho nada de, de dinheiro ainda no aplicativo da Uber e eu também vou usar 99 hoje para maximizar os ganhos. E detalhe pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou utilizar a estratégia que geralmente eu utilizo de aeroporto. O que eu vou fazer hoje é exatamente não ficar correndo atrás de corridas. Eu vou fazer como se eu estivesse trabalhando igual a vocês. Então vamos lá, eu vou ligar o aplicativo da 99. Com base em suas configurações, no momento você só busca por corridas indo para o seu destino. Agora... Bom galera, então eu vou fazer agora a primeira parada. Eu não trabalho toda hora, sempre dou umas paradinhas para esticar as pernas. Eu vou até tirar já o cinto aqui e ó até o momento eu já fiz 24 reais na Uber e 50 reais e 27 na 99 Pop vou mostrar aqui ó o horário rádio ah, show eu... aqui ó agora são três horas ou seja ao todo eu já fiz 75 reais. e desses 75 reais, ó, vamos ver quanto que eu já gastei de combustível Deixa eu só colocar aqui, ó, tá vendo? Ó? Já foi uma paletinha, vai, um, um, um quarto, vai. Metade de um quarto do tanque. E, ó, fiz ao todo, deixa eu só colocar aqui a quilometragem. Peraí, peraí, peraí. Ó, ao todo eu já rodei 48 quilômetros e 700 metros aí, ó. E agora, praticamente, eu já fiz o dinheiro que eu gastei de combustível e o resto que vem agora até o finalzinho, até chegar na reserva, é o lucro. Então, então como vocês podem ver, já tô no lucro. Vamos ver como é que vai ser até o final do dia, com apenas 50 reais de combustível. É, galera, agora já são praticamente... Deixa eu mudar aqui vamos lá agora são exatamente 5 h 42 do dia 26 e eu estou aqui ó já está escuro do lado de fora estou com metade Quer dizer, é, ter um pouco acima de um quarto do time é, um quarto do tanque né que fala <risos> e já tem 80 km rodado atualmente eu já foterei 40 quase 41 reais na, na uber e na 99, vamos ver aqui, na né? 99 eu já faturei 86 reais. Deve dar aí uns 125, 127. É isso? Tá meio fraco já. Quando eu não trabalho com aeroporto é complicado, viu? Porque com aeroporto eu já estaria já fazendo 29, 30 reais a hora. E aqui eu devo estar mais ou menos uns 23 e pouco a hora. Tá legal Tem que ver se agora esse período da, da noite melhora É pessoal Finalmente acabou o combustível Olha, já tô cansado Corpo moído É complicado Eu vou mostrar agora para vocês aqui Deixa eu colocar a câmera para frente Ó, Agora são... 9,56, Como vocês viram aí no comecinho Comecei foi é, Meio dia E agora o, Acabou o combustível Já está na reserva Ao todo Eu rodei 189 quilômetros Quase 190 né E como vocês podem ver Do lado esquerdo aqui como vocês podem ver do lado esquerdo aqui, a Uber eu fiz R$104,00, vou até colocar para mostrar que não é um print, Você pode ver que é o aplicativo da Uber mesmo, aqui é eu coloco desse jeito para ficar mais fácil para visualizar no YouTube, 104 reais no na, na Uber e R$156,00 aqui ó, na 99, deixa eu puxar aqui para o lado, R$156,95. Ao todo deve ter dado o que? Uns 260 é isso? 260 com apenas 50 reais de combustível. E tem pessoas que falam que é impossível, claro, eu não condeno essas pessoas que falam que é impossível, porque cada cidade tem o seu quilômetro e o seu minuto, cada cidade que você pode ganhar mais e tem cidades que você pode ganhar menos. Mas claro que não é só por isso que eu cheguei a essa conquista de fazer 250, é, 260 reais com apenas 50 reais de combustível, não. Foram também algumas estratégias que eu utilizo para que eu possa fazer com que o meu combustível seja o menor possível para render muito mais. nesse no dia de hoje eu não fiz o que geralmente eu faço, que é ir para o aeroporto de Guarulhos, aqui da minha cidade, ao qual eu consigo maximizar muito mais meus ganhos. Às vezes com 50 reais de combustível eu consigo fazer até muito mais do que eu fiz hoje. Hoje a única coisa que eu fiz que eu vou passar para vocês é que eu não fiquei rodando atrás de corrida, toda vez que eu finalizava uma corrida eu já ia lá e ficava parado uns 100 metros à frente, finalizava a corrida e ficava parado, não corria atrás de corrida e independente do tempo que eu ficasse parado, eu ficava ali parado até tocar uma corrida que eu pudesse atender. E a segunda coisa que eu fiz foi manter o meu pé o mais leve possível, claro que também é questão de sorte, hoje eu fiz 260, pode ser que dias eu faça 230, 220, 200, pode ser que eu faça 300, 350, que nem eu faço quando eu vou para o aeroporto da cidade e volto, consigo pegar viagens de volta, então é isso pessoal, para aqueles que acham que é mentira, deixa eu puxar aqui de volta aqui para frente, ó. vamos lá, ó. ao todo vai focar aí a câmera, ei meu filho não está focando, Sei. É, não vai focar essa porcaria. Mas ao todo foram 189 quilômetros, praticamente, que eu rodei, trabalhando. O combustível ó, zerou, como vocês puderam ver, eu, com 50 reais eu consegui abastecer meio tanque, com, a, é, com etanol a 2,39. E desses 189, vamos colocar aqui ó na calculadora... lá calculadora 189.9 e ao todo eu consegui colocar com 50 reais 20 litros e 84 ao todo deu 9.11 por litro rodado que é a média que o meu Ford K Sedan modelo 2019 faz aqui na cidade de São Paulo às vezes faço mais porque eu costumo pegar bastante estrada, marginal Tietê, marginal Pinheiros, mas foi esse o rendimento de hoje, 9.11 por litro de combustível. E se você também quer ter ganhos assim acima da média, não deixe de se inscrever no meu canal, eu vou trazer dicas e até mesmo locais importantes onde você pode sempre pegar corridas boas, locais onde você consegue aumentar muito mais o seu rendimento já deixa o seu like nesse vídeo e eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo, beleza? Falou, tchau!